Chat GPT é a tecnologia da década, pelo menos é o que dizem né Eu vou descobrir hoje se esse chat GPT é bonzão ou não Porque se ele for bonzão, ele tem que entender de tudo, inclusive sobre skins de CSGO, e basicamente, essa inteligência artificial responde pra gente tudo aquilo que a gente perguntar pra ela e faz muito mais, além disso, né ela desenvolve muito fácil qualquer coisa que a gente pedir pra ela desenvolver, ou criar, ou escrever e eu já comecei aqui um chat no um chat GPT pedi pra ele falar em português pra todo mundo entender e eu vou descobrir, na teoria e na prática aqui, se o chat GPT entende sobre skins de CSGO, e esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer usando o chat de EPT, então eu vou pedir algo bem simples, algo que a gente já encontrou muitas vezes na internet, que são as melhores as combinações de faca e luva No CSGO, eu mesmo já fiz alguns vídeos sobre isso Muita gente já fez vídeos sobre isso Principalmente quando saem novas facas, novas luvas Mas eu quero saber do chat se ele consegue Usar a inteligência artificial dele para gerar pra mim kits de faca e luva No CSGO bonitos e que as cores Combinem, então vamos lá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 Galera, entrei aqui no CSGO, onde a gente vai ver as combinações que o chat gerar pra gente. E, tipo assim, eu dei uma pesquisada antes, tá? Pra entender como conversar com o chat. É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo aqui. Eu entendi que, tipo assim, é uma inteligência artificial que vai meio que aprendendo com o que eu for falando, com o que eu for pedindo, com as regras que eu for especificando, né? Que ele tem que seguir algumas regras. E aí, beleza. Vai falar em português comigo. E eu vou pedir pra ele criar uma lista com as 10... Não, vamos com as 5 pra ficar mais fácil. Com as 5 melhores combinações... De faca e luva do CSGO. Eu vou pedir para ele que a primeira regra é a luva e a faca terem cores parecidas. Isso aqui tem que realmente acontecer, senão não serve. E vou pedir para que seja especificado toda a faca e finalização. Porque eu preciso saber a faca e a skin, né? Camuflagem, que eu vou colocar aqui em parênteses que ele vai entender. E também vou pedir para ele especificar, claro, toda luva e finalização né, de cada luva. Eu não preciso nem pedir para ele explicar, mas se eu quisesse pedir, também ele explicaria. Vamos dar um enter e vamos ver qual que é o top 5, né? Não tenho certeza se o top 1 vai ser o melhor ou não, porque eu não pedi para ele listar baseado em popularidade, não tem nenhuma ordem, né? E olha só, já começou, bem direto ao ponto, né? Porque eu não pedi para ficar enrolando muito, pedi só para me passar logo a lista. E tá aí, mano, só que tem um problema, velho. Tem um problema que eu acho que uma ou outra luva que ele, que ele colocou não existe. Eu vou pedir, use apenas skins que realmente existem no CSGO. De alguma forma, ele tem que saber o que, que existe e o que, que não existe. Então, vamos ver qual é que é, mano. Agora, eu acho que tudo que tá colocando aqui existe mesmo no CSGO, velho, provavelmente, mano. Ele tinha colocado ali uma luva, luva que não existia, não, mano. E, galera, temos cinco kits, velho. Tem... Temos cinco kits Vamos ver qual é que é agora desses kits Galera, acontece que a primeira faca eu já tenho aqui no meu inventário já Então, tô bem, mano Essa faca aqui, inclusive, tô vendendo Se quem quiser comprar, manda mensagem para pra mim E ó, ele falou a Butterfly Fade com as luvas com o kimono Então vamos puxar aqui no database a luva com isso kimono Não precisa ser Max Head, tá tudo bem E olha, eu vou te falar que esse kit vai ficar muito bom, mané Porque eu sei um cara que usa há muito tempo Se eu não me engano, zera ele usou esse kit aqui Anos e realmente fica muito top. Inclusive, deixa eu olhar o imitado do Zero aqui. O Cold ainda tem essas luvas, mano, que são luvas com bastante vermelha. Aqui, aqui ficou o combo legítimo. Olha, chat, pô, ele mandou bem. Você mandou bem, chat. Pelo menos a primeira combinação ficou muito boa. A segunda combinação, ousado, ousado, porque ele colocou Karambit Doppler com Pandoras. E olha, realmente, esse, esse chat, ele sabe o que ele escreve, bicho, porque não tem como dar errado com essa combinação aqui, tá ligado? Independente de qual phase você escolher, uma Karambit, Doppler, né, ou outra faca Doppler, vai sempre casar com uma Pandora. fez 1, fez 2, fez 3, fez 4, Safira, todas vão casar com a Pandora. Essa aqui que eu tô segurando, no caso, é uma Phase 4, não tá nem tão boa assim, mas ficou muito bonita. Já... A terceira combinação Ou deu um bug aqui Ou deu uma, uma tela preta, uma tela azul ou... Não tem jeito que aconteceu não Mas basicamente o chat sugeriu uma Gut, Rust coat. Com essas luvas aqui, não, não tô entendendo nada. Eu, será que eu só pedi para que fosse cores parecidas, não pedi para que fossem skins bonitas? <risos> não tô entendendo não, Bicho. mas tá bom, tá bom. Temos um, um combo humilde e combina, né, mano, realmente. O número 4, ele mandou para gente uma M9, é né? uma faca que eu gosto. É um Slaughter, então, tipo assim, mandou bem, pô, faca bonita. Com luvas, Moto Globo Experiment. Se vai combinar, eu não sei. Vamos lá. O que vocês acham? Talvez, tal, talvez assim, né? O bot achou que a cor da M9 combinava com a listra vermelha ali da luva, né? Mas não, não ficou muito bom, não. Não ficou com o top, velho. Mas ficou legal até. E no top 5, a gente tem uma flip. esse daqui deu uma inovada, né? Ele falou Gema Doppler. Só que ele sugeriu luvas fade junto com a flip. Olha, eu não sei o que, que esse chat tomou, não, mas tá funcionando muito essa combinação aqui, não. Então, galera, esse foi o top 5 do Chat GPT combo de faca e luva. Mano, ele começou muito bem. Depois ele deu uma caidinha e tal. Mas é uma inteligência artificial, né? E assim, no geral, pelo menos os dois combos ali estavam muito bons e realmente combinando bastante. Então, aprovado. Se você quer mais vídeos usando o Chat GPT em combinação aí com o CSGO, o mundo das skins ou gameplays, deixa ideias aí nos comentários. E a gente se vê na próxima, galera. Não esquece de deixar o likezão. Tamo junto, um abraço. Falou!